Vamos para a partida, família. Pixie e buns. Piques buns na tela, vamos nessa. Vai ter o Uga? Vai ter porque... Ah, calma, calma que os caras podem banir. Não, não já, já foi picado, já ficou. já foi picado. Ué, eu não tô... Ah, tá. Ixi, é que eu tô ficando bem, família. Eu nem Ixi. tinha visto o Chihiro aqui, José, quais são as expectativas, Paizão? Como que que tá rolando? Que a gente não espera nada mais, nada, nada menos que muita patifaria e diversão, né? É isso, é isso. Eu é, achei que você ia falar não, que a gente nada. não espera nada. <risos> Marquinhos, você poderia, ah. por favor, mostrar as maestrias? Na hora, meu campeão Ainda bem que você pediu em especial Mostrando na tela as maestrias Ambas zupadas, apenas a do Ramos Que não tá sem maestria, hein Rapaz Quem é esse aí que tem a voz do Goku? É o, é você? o José. Não é você, né Desi. Desi. Olha Deus o flash Deus do Di pra Deus cima Deus da Hanna Hanna tá tentando sair, não deixou o E pra dar slow Não vai precisar gastar o flash oh. Flashou Flash. lá precisando, pode morrer igual Flash Knight do Sheriff. É isso que o Brasil gosta de ver. Parece que quanto mais aumenta o nível, pior é a gameplay, galera. Misericórdia. Isso Mas é um dear, isso é um dear. Fala a verdade. Isso Cara, que é. o jogo Mariano, aqui em Summoner né? Drift já começou a todo vapor, galera. Mano, tá, tá, tá pior do que do bronze, mano. <risos> Os prata tava comportados. Os né? prata estavam melhor, <risos> mano, no nível 1. Olha a no Mid, tomando W, tá meio lenta, tá sem flash, o primeiro abate pode sair agora, Ignite do Xeriff, first blood no mid pra equipe azul, olha a diferença de farm no time, José. É, José. é realmente há uma diferença de farm, <risos> é, mas é o que a gente falou no pré-jogo, né, a gente já explicou a matchup, as três matchups que a equipe azul escolheu pra sua atenção favorável, favoráveis. olha lá no top, Marquinhos. Olha no top, o Ignazinho pra cima daqui, um alto ataque, que é o professor Carlinho matemática Tática, saiu com na vida. E brigadão, buzão pelos quatro meses com a gente, meu lindo. Bom domingo. É, o Dir vai dar bem. bem tem que na se não ficar muito atrasada. Perde muito tempo, muito eficiente em XP, oh. né? Olha o David de um Flash. Bem. Puliu na cara. O Ramos pode ah, cobrar. Ligou ah, outra 2 e um Pegou, ah, ligou ah, o E. Pode matar o Guinar. Ah, mas um ah, ah, pegou ah, o Boomerang. Kill ah, na mão do Bateso. A eu nem ganhou assistência. E valeu o Marcos pelos quatro meses. Eu... Olha o Dirketinho no mato. Tá tramanhando. O Ramos ligou a pelotinha, outro, vai, vai, outro, vai pegar outro, vai. a X, o primeiro controle de grupo inserido, o auto-ataque sai desse da Soraka para não deixar esse, flashar. Esse, kill esse, na esse, mão esse. da Meg, ult do Xeraf oh, podem sair de apuros. Olha o Dizão Ua. no flash auto-ataque, partida. Ai. Uga já digita, Uga, no chat, galera, e que tem abate na mão do Dir. Olha cara. o Ramos, igual a pelotinha, não, mano, nível não, 4, não, indo pra cima, viu? O Dir já respeitou e voltou a recuar. Cara, Olha eu. o Ramos indo pra cima, <risos> nível 5 contra nível 7. O Guinézinho ainda tem um pulinho, está aparentando, Vai, tá tranquilo. Olha o Dibizão, tá tomando lentidão. O Dir não quis subir. <risos> Olha <risos> o professor Carlinho na tentativa. Foi, Foi quase, hein, mano, essa professora. E lembrando lembrando que duas espadas é melhor que uma se ele tivesse três ele teria matado é verdade. Verdade. Mas essas, eles buscam punch em todas as lentes que eles conseguem eles botam na torre pegam objetivo cinco minutos dragão 8 minutos anão e olha só o dir o dir tentando ir para cima do Ramos mas não aconteceu nada voltamos com a pressão no top tanto no bot oh, Alwyn ah, né? do Ai, Marzinho. professor Olha o professor Carlos no a, a Lux apertou o R e o Ramos gente, também a otou. A cabeça no chão. Olha o cheiro, deixou a Hana com pouquinho vida, <risos> da o ulti da Soraka. O Juiz está ah, tentando ah, ir para cima, tá pressionando o ulti do EZ não pegou em ninguém, nada. Por aqui, Galinho, o que tem a comentar, rapazão? Eu não tenho nada, mas aconteceu, aconteceu coisa aconteceu que não aconteceu e não aconteceu nada. O Hino TF no mid, ninguém morreu, o skill errada para lá e para cá. Ah, a ulti do EZ só passou, velho, só passou. Mano, meu Deus, é A Soraka só não é o ult dela porque é impossível. Galera, não é tirando, mano. Mas os jogos do bronze e prata, sem querer farpar, tava com um nível maior que esse, velho. Né? O jogo do prata-prata tava no nível maior. Agora tamo no Ouro e parece que o nível piorou, galera. Quando chegar no Diamond é pior ainda, não né? é possível, mano. Você não sente que ouro não tem medo de nada? Ele só vai. Ele, ele só não tem vai. Medo. Mano, mas sabe o que vai. pode acontecer também? Esses ouros podem ser, tipo, os true ouro e os caras do é. bronze. Olha o flash da Lux, foi tentar sair, ninguém quer narrar nós, olha o Dirt tá batendo na coco, pegou a Ana, o abate, o Xeraph desviou, dá pra bater a Lux, acertou, extuziu o slow junto com o quê? Abate na mão do Xeraph, olha a ult do Xeraph, na Hanna! Uga, Uga, o kill Uga, pra Uga, Uga. geladeira, olha o Uga na apresentação, galera, Uga, junto Uga. com o abraço, tempo. Olha a gameplay da, da Serafini, é prendeu com o Charme. Linda, bateu o Kenzinho, apertou a ult, mas ele não quero. Uhum. Não entrou na frente. Ficou e deixou a, a Meg morrer, galera. Acabou. o time Acabou. nessa porra. Acabou. Acabou o time, mano. E falou. do bot um vai cair. Técnicos. É, exatamente desse então. Olha a ult do Xeraf no bot! Da Nossa. Nossa. Comba! Ah, Houve comunicação nessa play, hein, mano. Houve comunicação. Foi bonito, Ar... tá? Caramba, demais, mano. Olha, a Hanna tá tomando. Nossa. Se pegar o stunzinho <risos> com o Ignite do Xeriff, tá batendo de longe. Tá muito, Arcanjo tá examinou a situação. Nossa. Que dano, é mano. A Hanna é centro, uma a, milzinha, né? a Hanna tá valendo menos que uma catapa. e Script, estão falando. Pelo amor de Deus, o Dir foi pra cima do EZ. exaustou juntamente com o Ezio. Acertou o que no nada. Tá tentando ir para cima. O Guinazinho foi para cima. Vai transformar em Mega. Pode estudar. Pode trazer para trás. Junto com a pedrona a cara, Sorakinha vai curar com a do no não acertou, mas <risos> boa tentativa de abate. Olha aqui, o Zé no nível, o ultimate da Lux pegando em dois. O Ramos pulou, não conseguiu usar o Zé o flash agressivo outro da professor, Q, ultimate, professor, ultimate professor, que... professor matemático. Olha o Zé, o ultimate da pegando em ninguém. <risos> Meu Deus, tô passando mal, galera. Ajuda aí. José, cadê o José? Continua, José. José, tá voltado. Caramba, Você tá Não, lutando, José no pai. Meu pai tá no pai. telefone. Meu pai tá no telefone. <risos> eu falar, apanha. <risos> 20 minutos de jogo. Vai pra T3. Olha a ultimate do. Da Soraka, juntamente com a Kay, O foi pra cima. Virou o Mega empurrando todos os paraúchos da Serafini. ult da Key, a eu tá batendo. Pode ser uma trollada do outro time. Vários. down na mão da Key Mais um abate. Ai, Galera, um olha aqui, meu. meio, mano. Temos Exatamente, um jogo. Marquinha, ainda temos um jogo. Triple oh. kill na mão do professor <risos> Carninho. Informações precisa do Desica. vamos nessa, minha galera, temos uma rodada. Olha o dive no Ai. bot junto na Lux, olha o ultimate do Xenafe, muito Ai. dano interceptado. O Dyrs saiu com a vida, mais uma ele morte Lux. Ele não erra, ele não erra. Ele não erra, velho. Olha o ultimate pra tentar pegar, Desica, não Dezica, o que que tá faltando pro time azul finalizar o jogo? É isso, não falta nada, <risos> já tá Pode levar o <risos> Olha o Dino indo pra cima, justamente olha o flash do Ramos Agora o que eu fui ver que é um Ramos de flash Teleporte do Professor Carlinho É o homem da partida, vai pra cima vai, vai. Foi empurrado, estourou o Ramos A equipe dele abandonou Mas ele tá atacando bastante o time Ai. Pegou a ult da Serafine. A quem eu não tô Teremos o um fim de partida Galera, só tá tudo na mão do Daru e com o Bateso, beleza A Ana acertou o Qzinho, mas acertou o E também Borrei, morreu juntamente na sequência. Apenas um o Eziro vivo. Eu não sei se é o suficiente pra segurar, Vieno. <risos> Olha Muito meu Deus, se... tá pelo amor de Deus, galera. Vai ser finalizada <risos> a terceira partida da 15 Cup. O time do. Qual que era o nome do time? O time do Arcanjo foi campeão. Lembrando que o Arcanjo não morreu até agora nessa partida. Olha o indo pra cima juntamente da Soraca. Ah. Foi eliminado, next será abatido. Vamos para a rodada imagine, do é Platino. Quê? GG, vitória da equipe azul. É azul. E a que até se matou para comemorar ali, né, mano?